E aí pessoal, beleza? Vamos tentar jogar a segunda fase do Sunset Rider. Já avisei que vai dar merda isso. Como eu tô jogando no emulador e tudo mais, eu tenho algumas chances de né? usar. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho um tiro e pulo na fase do cavalo. Eita pomba! Já morri. Putz, esse aqui já deu game over. Vou tentar de novo. Agora, agora eu vou, vou tentar o um outro personagem. Vamos de Bob. Já fui com o Cormando e o Billy Uma vida já, já fui pro saco vamos lá, vamos, vamos tentar passar dessa segunda fase aqui rapaz Nem que a gente use os recursos mágicos do, dos hackers dos emulators Atiramos pra frente, atiramos pra trás, atiramos pra baixo Ué! O cara já veio dando tiro pô Eita, como é que... Pera aí rapaz, como é que... Como é que você mata esses bichos? Eita... Como você é burro? Tá chovendo, vale mim! Meu Deus, rapaz! Não, só um pouquinho, peraí. <risos> só um pouquinho. Nem brinquei! Pera aí, vamos de Steve. <risos> <risos> Cacetada, nem brinquei, rapaz. Já morri, ruim, não é meu, Não, peraí, vamos, vamos, vamos de novo. Billy e o seu revólver? <risos> Ai meu Deus, fiquei me afogando. Aí! Não! Uhum. Eita! Eita, pô! Ah, pô! Tô... Eita, tô tentando de novo, tô pensando certo no valor do cu. Eita, pô! Agora eu não sei se morri de bala ou se morri de queda. Ai, ai, ai! Balinha pra super! Tá, derrubei. Foi sem querer, mas derrubei. Ah, não é possível? Ah, achei que a mesma bala ia me matar duas vezes. Não, que acredito. Ah, não é possível. Ah, não, peraí, peraí. Ah, não, aí. Não, aí, vou ter que... Vai é de cor, mano. Vamos lá. Não é possível isso, rapaz. O então, Retalz vai continuar a fase dois. Vamos lá. <risos> Morri tanto que eu já tô repetindo o personagem. Ó. Oh. Oh, A Não sabe fazer um pulo de cavalo. Mira para lá. Mira. Meu Deus do céu. O diagonal não vira! Ele já se foi. Já se foi desculpa. Ah não. Pera aí, vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, deu. Um... <risos> vou tentar mais uma vez, pai. Que é a última vez. Já tô game over na segunda fase. Para ter um minuto de gameplay, vai tomar banho. Tá. O, o do da charrete ali, eu sei que eu não consigo matar. Ah, não é possível. Eu pulo muito cedo. Tá. Então, vamos tentar de novo. Bom, bem assim. é, eu vou, eu vou ir com o Billy que ele deu certo na primeira fase. Eu tô morrendo de, de tanso, de burro, de, de jeca. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Agora vai dar certo. Nem que eu gaste as duas vidinhas. Cara, essa fase é, é muito legal, mas é que eu sou ruim demais. É verdade. Ah, não é possível, cara, que eu já tomei um balaço nas ideia. Não é possível que eu já tomei o segundo balaço nessa ideia. Não é possível que eu não sei como é que eu morri. Ah, não, rapaz. Ah, não, não, não, não, Pera aí. Pera aí. Ah, não. Magia do emulador tá, tá funcionando. Vamos lá. Essa, essa primeira vida, no, essa primeira vidinha que não faz mal eu morrer, que na game over tá, porque é certo que eu vou morrer. Mas não, não, tá, não tá dando certo nessa relação aqui. Pera aí. Ó, agora tá, tá. Agora foi. Ih, não, não é possível que venha uma bala do Aleio me acertando. São as balas que vem a dois por hora, vai tomar banho. Vai, Cormano. Ah, não, não é possível. Vou passar vergonha na fase 2. Só vamos, só vamos. Olha, eu vou tentar. Eu vou chegar mais perto aqui da charrete. Pra ver se primeiro vai vir, se muda alguma coisa. Olha minha bala. Aí, agora. Mas... Ah, matei o cara ali, rapaz. Ah, vai tomar banho! Aita como. Ah não, não é possível, cara. Para de morrer. Tô quase. Ah, não, o cara não. Mas o dia, dia que veio a bala? O dia que veio a bala no enxargo. Não sei. Ah, vai, Steve. Steve Rogers. Cara, como é que os caras passam tão fácil dessa fase aqui? Ela é muito legal essa segunda fase, mas não é, não é de Deus. Vai, vai, vai. Oh, o, o tirinho do, da pistola aqui do Steve não acerta o cara. Ah, maldição. Ali, rapaz, eu fico parado no muro de um, gente, eu só pulo o morro de outro. Ah, não, cara, não, não, não. Magia do emulador, me ajude. Eu não entendi o que ele falou. <risos> cara, tem gente que, que zera esse diabo desse jogo sem perder uma vida. Esse jogo aqui é do capiroto, rapaz. Eu tenho que jogar ele no, no emulador de arcade com fichas infinitas. Sem querer eu acertei o cara lá de cima. Ah, não! É possível! Maldição! Tá vendo aí. Cara, eu vou ir com o Cor, mano. Pelo menos o tiro dele ia ficar certo o cara da, da carrocinha. Porque não é possível, cara. Vai, Cor, mano. É contigo, mano. É contigo. Vai, vai, vai, vai, Cor, vai. Mete bola. Maldito. Ah não, cara, mas eu nem vi a bala. Ah, assim. Achei que eu ia morrer pela mesma bala. Ai, o tiro não vai, cara, ele não direciona pro diagonal de baixo. Vai Bob. Não me decepciona. Mesmo que eu tô me decepcionando, com o jogo. eu tô decepcionando todo mundo que tá olhando. Ah, se eu tivesse um controle. Eu ia morrer igual, mas. ia acabar, desculpa. Hum, é mesmo! <risos> Ah, sério Ah, destruiu o charrete Olha aí, rapaz Tá fluindo Olha aí, só que falta Pô, não botei a mão no cavalo Pera aí As balinhas 2 por hora aqui, às vezes Eita, pão, agora lasco. Vai pra frente Uhul Vai, vai, vai, vai Não Será? Tudo jogado cagado Ah ah, tá doido! Sai, balonjeta! <risos> olha ali, olha ali! Eu posso pular e atirar pra trás. Olha ali, eu tô, eu não sou burro. Ah, essas balinhas... Tá acabando o trem! Ah, não acredito! Morre! Ah, parou! Ai, meu Deus! Acabou a fase cavalo. Ah, rapaz, tem uma vidinha ainda Quer dizer Ter não tem, né? Eu vou, logo vai morrer Quer ver? Agora o boss vem e me mata É claro Tá, vamos ver Ih, aqui é tiro É precisão e tiro, tá aqui, isso é mais rápido. Ah, não, pegou no meu pé? Ah, não, cara. Ah, Game 1, eu toda a fase de novo. Vamos lá. Agora, agora vai dar certo. Se não der, eu só avergonho a profissão e tento tal de novo. Essa aqui eu vou morrer, não, não se preocupe, essa aqui eu vou morrer bem morrido Pronto, morri bem morrido, tá essa Aqui já, já sabe, aqui tem que ser de, de escopeta, aqui tem que ser de, de shotgun, arma pesada então, Vamos lá Chico. deu sorte na outra, vai dar sorte aqui também Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai ser só jogada cagada. Não se preocupe. Ah, de onde é que veio o tiro, cara? O cara nem disparou. Ah, não, meu. Não, não. Para de roubo. Já tô sem vida nenhuma Ah, aqui vai ser Vai ser lendário se eu conseguir ver. <risos> Vida zero oh, Já tô na parte do trem Que bom dois tiro, dois logo um, não um não tira baixo, vai bonito. É mesmo isso? Aqui tem que desviar das balinhas, rapaz. Elas são tão lerdas que é pra acertar o cara. Hein? Não, sai daqui! Ei. Sai daqui! Sai! Sai! Não, dispara! Dispara Eu tô errando o um tiro! Ah, rapaz, agora eu vou. Eu vou, vou cometer o maior delito que um gamer pode cometer. Que é se aproveitar do emulador para vencer. É, não deu certo. Vamos de novo. Última chance. Última chance. Do, do universo, da vida, da, da pessoa. Da... Essa aqui eu vou até morrer. Vou sem esperança nenhuma. Pra mim é inviável aquele, aquele boss sem vida sobre essa lei vamos aqui tem que ser na shotgun vamos lá, vamos na humildade vamos lá, pera. No, no bob, o bob tem dado resposta então vamos de bob vamos lá bob, confia em ti é. uhum. vamos lá sunset riders lá, bob sua é shotgun verde Cara, ninguém jogou aquele tronco. Ah, não, não, não, cara. Pra começar, ninguém jogou o tronco. Ah. Que atordoamento. Vamos de cormando, então. Se o Bob não quer brincar direito... Vamos no cormando. Meu Deus, acho que nunca morri tanto num jogo. Não, acho que já morri. Sempre. Não sei. Ah, não, cara. Até uma desgraça. Agora sim vai ser o último. Agora sim vai ser o último. O cara já tá avalado psico psicologicamente, psicoterapeuticamente. O Billy... Eu quero mais que o Billy morra. Morre. Olha, ele não acerta o tiro no cara. Atira, meu Atira bicho maldito! Ah, meu Deus! Que trabalheira! Tá passado uma fase que todo mundo tá rindo da minha cara. Como você é burro! Eu devia ter dado save state contigo no boss. Ah, não. É só a vergonha da profissão. Não, não, não. O que que é isso, cara? O bala não pegou no cara, Mentira! Não, meu, não! Não tem de onde eu morrer ali, caceta. Não, eu tô te dizendo! Maldita hora que eu não dei. Não dei esse no boss. É verdade. Eu tinha duas vidas ainda. Ai, vamos de novo. Ah, vamos lá. Tô perdendo, mas continue. Mas não vou desistir. Que raiva que tá me dando. Eu podia tá gravando umas 42. 40... Não meu, amor, o cara nem atirou! Isso que dá raiva, cara, o cara nem atirou! Meu. Sem charrete, não oh, maldito. Não, aonde bala ali, cara? O cara não atirou. Ah, vamos lá. Vou nem tentar. Billy, cara, como é que morra. Ó, oh, ó, oh, a bola a bala passou. A bala passou por ele e ele morreu. Ele morre, ele morre de, de bala retardada. E depois retardado sou eu. Vamos lá. 20 conto de recompensado, tá valendo muito mais. Trabalheira que dá pra chegar nele? Ah, não, é possível. Nossa, agora eu não morri por pura sorte. tira Atira! Passei aqui muito na cagada Porque eu não Não tô mirando direto Não, meu! Onde que me acertou? Ah, agora... Não, eu vou, eu vou editar esse vídeo de novo eu Vou ver onde é... o que que me acertou ali Perdi uma vida de graça Olha ali de novo De novo Será que só volto demais eu caio? Só pode, meu eu Volto pra trás eu não, eu não, não tem ninguém Não tem nem adversário ali Vou ter que dar uma gigantada nesses botão aqui Dispara, meu Deus, dispara Nossa. Além, além da ruindade natural da pessoa A dificuldade dos botão tá, tá me quebrando Hum, é mesmo Dispara certo Ai, maldição Ah, vocês estão vendo o barulho da cadeira rangendo aqui de raiva que eu tô, isso aqui. Cara, que nojo que tá me dando. O cara não consegue passar da fase 2 do Sunset Riders. Eu não sei nem se tem nível isso. Tipo, médio, hard, alguma coisa do tipo. Mira, mira, mira. Ali. Atira, cara! Atira com o Não vou nem tentar. Só morre, só morre. Vamos lá, vamos lá com vamos na calma, na paz do nosso senhor Odin, Thor, o deus do trovão, Loki, o deus da mentira, Atena, a deusa da justiça, da guerra e do caramba, quatro caramba, caramba, caram, caram, caram. Tudo que eu queria era um controle Tudo que eu queria era um direcional analógico Problema assim Maldição Palma, palma, não priembus cânico Ah pessoal, eu vou ficar devendo dessa vez Esse é o tal do Mulas Uma outra oportunidade, eu vou tentar de novo essa fase no load state do Caramba 4 Já me irritei demais, muito obrigado por quem acompanhou acompanha até aqui e até a próxima.